Exatamente, o menor comentário será fixado. E você precisa comentar algo. Entra no grupo do Discord que está na descrição e inscreve-te no canal.